Oi, sou César Severo do canal Homem Estiloso. É, hoje vai ser um vídeo bem simples, pessoal. Hoje eu vou anunciar os ganhadores, até porque hoje eu não quero gravar muita coisa, eu acho que eu, por causa do, da notícia que a gente acabou que a gente, por causa da notícia que a gente acabou sabendo que atualmente faleceu o artista Paulo Gustavo, então é uma, um dia que eu não quero postar nada, não quero colocar nada no canal em si, né? Então hoje eu só vou anunciar mesmo os ganhadores, que até parabéns, né? Eu acho os ganhadores é bem simples, galera. Os ganhadores atualmente é dois, na verdade ela para um. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho a promoção. A promoção era bem simples. Nos dois vídeos de 1K, era para comentar pelo menos uma vez qualquer coisa. Você comentava, você ganhava o, o brinde, né? E o brinde era um perfume masculino feminino. No final, só duas pessoas comentaram. No, em ambos os vídeos. Que foi a Patrícia e o MDS... E o... Acho que é mods Pro. Só essas duas pessoas ganharam. Então, a Patrícia eu já conheço. Então, eu vou entregar o perfume para ela. E o Modes Pro, entre em contato comigo no meu e-mail. Meu e-mail é direito um b@gmail.com.br. aí, vai estar tá no link. Também vai estar tá passando aqui o meu e-mail, tá bom? Entre em contato comigo. A gente vai verificar sua, se é o canal é seu mesmo. E se for, você vai... Vai estar tá ganhando o perfume, tá bom? É, vai ser entregue na sua casa, sem nenhum custo, sem nada. Totalmente de graça. E é isso, galera. Hoje eu não tô com um clima de gravata, é pelo pela notícia, né? Eu acho que o Brasil perdeu uma grande estrela que hoje está no céu. Hoje está com Deus. E Deus conforte a família dele, né? Que eles devem estar passando um sufoco agora, né? E é isso, galera. Muito obrigado pelo vídeo. É... E é isso. Beijo a todos e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.